Se liga aqui no vídeo de hoje, eu quero te mostrar, te passar algumas dicas importantes para você que quer é começar a trabalhar na internet como afiliado. Vamos embora para o vídeo. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, me chamo Junior Moreira. É... No vídeo de hoje eu quero te explicar, passar algumas dicas para você que quer é aprender a trabalhar como afiliado, quer é começar a trabalhar pela internet, né? É... Hoje eu estou aqui embaixo, aqui no meu apartamento, inclusive está um... Um sol do cacete aqui hoje. É, mas estava aqui embaixo hoje para trabalhar um pouquinho. Eu gosto de sair um pouquinho, apesar que a gente está vivendo essa fase difícil do corona. Inclusive, ali, olha, se puder filmar ali, só para você ver, a piscina está até interditada, não está podendo fazer academia, não está podendo fazer nada aqui por causa do corona. Mas eu gosto de ficar aqui um pouquinho aqui embaixo, às vezes, no computador, porque aqui é eu consigo concentrar um pouco mais, ouvindo, né, pegando um ventinho, essas paradas todas. E ajuda muito aqui a concentrar, sacou? Mas enfim, vamos pro assunto do vídeo de hoje. Antes de mais nada, se você já não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram também, tá? Deixa o seu like aqui no canal, ativa as notificações pra você continuar assistindo os próximos vídeos. E seguinte, mano, eu comecei a trabalhar pela internet em 2017, eu não vou contar a minha história aqui, tá? É, a minha primeira venda como afiliado foi R$12,00 de comissão, não, não esqueço disso. Eu levei quase 4 meses pra fazer minha primeira venda. Mas enfim, não vou prolongar sobre a minha história aqui, porque tem vários vídeos meus aqui no canal que fala sobre a minha história, que fala como eu comecei e tudo mais, então... É, não vou prolongar sobre isso aqui, beleza? Mas eu só quero te mostrar isso aqui, olha, que eu tô com a minha conta da Hotmart aqui aberta neste momento e quero te mostrar isso aqui, ó. Filma aqui, por favor. Isso aqui é as últimas vendas, tá? Se você pegar, olha, hoje é dia 3, tá? Tá dando para focar direitinho? Tô ajustando o foco aí, ó. Dia 3, a venda, é, dia 3 e tudo mais. É recente. E esse aqui é o resultado dos últimos, das últimas semanas trabalhando é, como, af como afiliado e como produtor. Hoje eu também tenho meus próprios produtos aqui na Hotmart. E sim, tá? Dá para ganhar muito dinheiro trabalhando como afiliado, beleza? Talvez esse resultado aqui pra você agora seja um resultado surreal. Tipo, porra, cara, 130 mil reais pra mim é muito dinheiro, eu não acredito. É normal a gente no começo não acreditar. Quando eu via pessoas falando que ganham 1 milhão, 700 mil reais, meio milhão de reais, 200 mil reais, 100 mil reais é, na internet, eu não acreditava, entendeu? É, mas só que eu acreditava que eu poderia ganhar lá em mil, dois mil reais. Eu falava assim, porra, se eu ganhar pelo menos uns dois mil reais com isso, para mim tá ótimo. Então, eu quero te passar só alguns insights básicos, algumas dicas simples para você que é começar a trabalhar como afiliado hoje é, na internet, beleza? Pra escolher o um nicho, você não precisa pegar uma parada, com um assunto que você já gosta ou que você domine, você pode pegar um assunto que você tenha vontade de aprender, tá ligado? Porque você buscando conhecimento sobre um assunto, automaticamente você vai ter conhecimento pra você entregar pra sua audiência. Então escolha um nicho legal, mano, você tem, o legal da internet é que você tem a liberdade de escolher com o que trabalhar, então escolha algo que você goste, porque se você escolher uma parada que você não gosta, vai ser igual emprego, tu vai fazer mal feito, tá ligado? É, uma outra dica que eu deixo para você é busque sempre entregar um conteúdo de valor para sua audiência, uma parada que vai realmente ajudar o teu público, que vai fazer com que a pessoa que esteja ele te assistindo, esteja ele te seguindo no Instagram, fale assim, pô mano, o conteúdo desse cara me ajuda pra caramba. Porque quanto mais conteúdo de valor você entregar, mais você ajudar a sua, sua audiência de graça, automaticamente mais dinheiro você passa a ganhar é, através da internet, tá ligado? E para finalizar, uma coisa que eu recomendo, que eu acho que você tem que fazer se você quiser ganhar dinheiro disso, né, nessa parada de uma maneira recorrente e crescer sempre é construir uma base de clientes através de listas tá então começa por exemplo a ah, junior eu não tenho dinheiro para criar uma lista de e-mails para comprar uma ferramenta de e-mails tem um Telegram aí hoje na, na parada. De graça, você começa a construir sua lista, começa a atrair pessoas que são interessadas em seus conteúdos ali e quanto maior a sua base, é, mais resultados você tem. Há um ano atrás, eu estava ganhando tipo 15 mil reais é, por mês através disso. Hoje a minha base de clientes, a minha base de lista passa de 100 mil leads. Hoje eu faço por mês muito, um valor, um faturamento, um valor muito maior do que isso, entende? Então, com o passar do tempo, quanto maior a minha base de clientes, quanto maior o meu público, quanto maior a minha audiência, automaticamente maiores serão os meus resultados. É o que eu chamo de efeito. Perfeito, bola de neve. Quanto mais conteúdos você entrega, mais vídeos você tem, mais artigos no seu blog, mais e-mails você tem, mais seguidores você tem, maiores vão se tornando é, os seus resultados também. Então o que eu quero que você entenda é que isso leva tempo. Não vai ser construído de um dia para o outro, não vai ser construído da noite para o dia. Leva tempo. É uma, é uma plantação que você vai ter que fazer primeiro, não vai ser fácil mas lá na frente você vai começar a colher os frutos. E é isso que você tem que entender lá na frente. Então, é, não pense em desistir porque está difícil nos primeiros meses. Imagina se eu tivesse desistido no meu primeiro, segundo ou terceiro mês que eu não vendi, eu não estaria tendo os resultados que eu tenho hoje. Então, busque construir um modelo de negócio que vai te gerar vendas crescentes, recorrentes, de maneiras sólidas. Beleza? Então, basicamente isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Vou deixar o link do meu mini curso gratuito aqui na descrição também para você baixar e o link da minha comunidade também. Tá bom? Grande abraço para você, até mais e valeu! Take it all back, hate the things that you said. 'Cause I wish you didn't mean it. I'm under attack, running far, far away, and I'd rather keep my distance from.